E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar um pouquinho sobre curva ABC. E eu já aviso para você que tem aqui um presente nesse vídeo, fica comigo aí nos próximos minutos. Bom. Antes da gente continuar, tá? Eu quero te avisar que tem dois, duas coisas que eu quero te pedir na verdade. A primeira é se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se você não for inscrito para você ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo, já que estamos sentindo Black Friday, final de ano e a gente vai ter vídeos que vão sair em datas diferentes aqui no canal. Então se você quiser ser avisado realmente, você tem que estar tá com o sininho ativo, senão não chega para você o aviso. O outro aviso é que nós vamos falar de curva ABC e aqui embaixo já tem um presente da B2W para você, uma planilha que automaticamente quando você lançar os produtos ele vai te falar se é um produto de curva A, B ou C, tá? Antes da gente ir para a tela que eu vou te mostrar essa planilha funcionando, eu quero te explicar o conceito e o porquê que a gente vai trabalhar isso, tá? Por que é importante a gente entender? Quais são os itens de curva ABC? Curva A são os itens que mais giram e mais se representam dentro do nosso faturamento. Curva B um pouquinho menos, curva C um pouquinho menos, tá? Então aí você vai ver, né? A gente até brinca que tem a curva Z, que é aquele negócio que morre, você morre e ele ainda tá no estoque efetivamente. A curva A, ela serve, tá? ABC, né, que a gente chama, ela serve para nortear as suas ações, porque você consegue ter clareza de quais os itens que realmente representam no seu faturamento e ao mesmo tempo quais os itens que mais giram dentro do seu faturamento, tá? Isso é importante para você entender, se você vai fazer ações num produto que gira muito, se você pode sacrificar aquela margem, lembrando que se é um produto que gira muito, toda a ação que eu faço nele também, ela tem uma cadeia de eventos que acontecem graças à venda daquele produto. Então sempre que eu vendo mais um produto, eu tenho mais produtos viajando, eu tenho mais insumos para comprar. Eu tenho mais trabalho na minha expedição, então eu tenho mais demanda de saque, então é importante você entender quando você vai fazer uma ação. Dentro da Black Friday, ou dentro do nosso dia a dia de ações, é sempre importante a gente analisar. Eu particularmente, a gente vai trabalhar esse ano apenas com itens de curva A, dentro do nosso cenário das curvas A, então nós... Temos alguns produtos que representam 80% do nosso faturamento, mas nós vamos focar bem as ações para conseguir ter um preço competitivo e conseguir atuar. Então, bora para a tela comigo agora para eu te mostrar como é que funciona a curva ABC e como que você vai encontrar a tua curva ABC. Valeu! Fala aí pessoal, então vamos agora tocar a planilha da B2W, certo? Então na primeira aba, assim que você fizer o download, você vai ter a explicação aqui da curva ABC, o que, que são as células. Eu vou te mostrar também a coluna E, onde ele traz a totalidade da receita, a coluna F é onde é o percentual que ele representa do seu faturamento e aí na coluna H, onde ele mostra o percentual acumulado. Então os produtos que acumulados somarem 80% do seu faturamento ordenado de maior para menor, logicamente, eles vão representar a sua curva A, de 81 a 95 a sua curva B e de 96 a 100% a sua curva C. Fica mais fácil de entender aqui, tá? Então, na primeira coluna, a gente tem aqui o SKU, na segunda coluna, a gente tem o nome do produto, ou o kit, ok? Na terceira coluna, o valor da venda, quantidade vendida desse item nesse valor, a receita total que ele representa... E o percentual do seu faturamento que ele representa. E aqui o percentual acumulado para ele poder te entregar a curva ABC. O que, que é esse percentual acumulado? Então, R$18.000 representa 34% dos R$53.000 do faturamento dos itens lançados. E desses 34%, quando eu somo com esse outro item de 18%, esse outro item de 15%, eu tenho um total acumulado do meu faturamento, esses três itens aqui, ó eles representam 68% do meu faturamento, então eles são minha curva A, por quê? Porque depois esse percentual aqui acumulado, ele já fica acima de 80, tá? Então os itens que ficarem depois do 80 até o 95 serão curva B, e do 95 ao 100 serão curva C, ok? Certo? Como é que a gente vai fazer o preenchimento desse produto? Você pode apagar aqui, ó. Tá? você pode apagar até o primeiro aqui, não tem problema nenhum. Daí você vai colocar aqui o SKU, ou o nome do kit, ou o que identifica ele numericamente falando no seu produto. Então, aqui é o produto teste 1. Qual foi o valor de venda? R$150,00. Vendi 35 unidades. Então, SKU002, ou anúncio X, ou produto tal. Produto teste 2. E aí, aqui eu já vendia reais mas eu vendi 10 unidades. Aí, aqui eu tenho o SKU003. Aquele itemzinho que você fala, nossa, esse produto gira muito, ele não faz nada. E ele... Aí eu tenho, por exemplo, um produto que eu vendo a 50 reais, só que eu vendi 500 unidades desse produto. E aí eu tenho aqui a 004, um exemplo, tá? E aí o ideal é que vocês puxem a maior quantidade de produtos possíveis de venda do seu item aqui. Então, esse item eu vendi a 120, eu vendi 120 produtos também, tá? Agora, o que, que a gente precisa fazer? Se você for olhar esse produto, ele representa mais e ele tá como mais para baixo aqui, né? Então agora, depois que você já preencheu, você seleciona aqui, ó Clica em cima do percentual aqui e arrasta ele até o cantinho, a primeira coluna Você vai colocar classificar de maior para menor Ele vai trazer automaticamente os itens por importância de percentual E aí ele vai fazer essa divisão Quanto mais itens você somar, logicamente que isso vai ficar mais preciso, né? Então você vai ter cada vez mais precisão nessa informação aqui Porque ele classificou esse item como curva c, mas na verdade é porque eu lancei poucos produtos, poucos itens de venda, tá? que aí ele traz alguns insights aqui interessantes, então ele coloca aqui embora a curva C ela tenha uma contribuição menor, ela pode ser a porta de entrada para clientes conhecerem os seus produtos de curva A. Aqui os produtos de curva A e B são os produtos que você tem que realmente buscar uma maior margem de lucro, porque eles são fundamentais para a sua vida, né? para a sua, sua empresa, então negociar com o seu fornecedor de forma mais forte, é interessante E dá um insightzinho de criar kits aqui com itens da curva B e C E até mesmo juntando com itens da curva A Faz sentido para que você tenha um giro maior de itens da curva C Que são os itens que ficariam mais abaixo aqui como curva C Que seriam itens com potencial Para você ter uma margem de lucro, às vezes melhor também e tirar o lucro Inclusive na Black Friday, às vezes o lucro pode estar tá Em mesclar produtos de curva B com C Compondo kits com itens da curva A os itens da curva A, o chamariz para o seu negócio e aí o item da curva B e C são itens que complementariam a compra do item da curva A, por exemplo, trazendo uma margem de lucro maior, tá certo? Então isso faz total sentido quando você olha para Black Friday, então faz o download aí do arquivo e vamos para cima.